Olha, eu sou um especialista bem treinado e eu sei quando o cachorro não mostra nenhum tipo de raiva. Quando ele tem essa cara de trouxa aqui. que eu sou, eu sou o mão aqui Ele não faz nada. Ai, meu Eu eu eu sou o Homem-Aranha. Vai, teia. Vai, teia. Vai, teia. Vai, teia. Vai, teia. Vai, teia. Vai, ter, Vai, ter. Vai, temia. Vai, temia. Vai, ter! Vai, ter Vai, Tu <risos> <risos> <risos> <temia. risos> <risos> não tem que fazer? Vai tirar medo do p*** e vender! Nossa! Nossa! Que bosta, velho! Caralho, minha... <risos> vocês pra me entender, um não sabe para quem, ah, o nego blue e pro Beaus e pro Beaus e pro Beyonce. <risos> Tava gravando, <risos> que pancada! <risos> vai ser político. eu esse cachorrão um mil graus <risos> Todo o grau aí, ó. Ó mil cachorro. Ele disse é isso. vai, vai, vai, vai, Eu Presentinho. Ah, mentira. Presentinho. Ah, acabou. Ah, não, vê. Ah, meu não. Ah, vai, tomar. Arroz e feijão e bife no máximo. Tá bom. O básico, pô. É o básico. O básico tá bom. Tá bom. Se resolve agora aí, ó. Aí. É o que, filho, o que seu pai fez? Meu pai falou. É adultosa. Eu falei, não, acho que eu falei isso. É mentira. Olha a cara do indivíduo. O filho, o filho de dura, o filho. La moto, la moto. Apanha. Apanha. La moto, la moto. Fala, filho, o que seu pai falou? Vai dará, dará, dará, dará, dará, dará, dará, Vamos lá, vamos lá, Repare comigo. Tá aqui meu telefonezinho, bonitinho e tal. Agora três e meia da tarde. Desbloquear ele. Desbloquear. Noisé! <risos> <risos> Gente, coco gelada, tô fazendo nada. Pai, esse coco tava no lixo. Cala a boca, miserável. Ah, tira Caca. sua mão do meu cabelo que ele foi lavado semana passada. Ele vai tá imundo. E não quero sua mão suja no meu cabelo, não. Ah, pobre <risos> cachorro! Cala a boca, Ô, <risos> Boa noite, o que vocês querem aqui na minha casa? Somos da igreja pentecostal, viemos tirar o demônio da sua casa Tirar o demônio daqui de casa? Vocês têm certeza que ele vai embora mesmo pra sempre? Pra sempre Amor! Uma bolsa de sua mãe aí que ele vai buscar Olha lá, o pessoal tentando matar um rato Tá dentro Debaixo do carro Olha lá, olha o medo dos caras, vamos ver Diz que é um Rato gigante <risos> <risos> então, Minecraft tem o quê? É um jogo de sobre sobre sobrevença, sobre sobre sobre sobre sobrevivência, seja. sobreve sem Ai, este é que Sobreviver, Ciência. É tipo sobreviver, Ciência. É desgraça. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Ai, vai tomar seu c. É bom chorar, não dá. Vem, vem. Ai, ai. Quantos <risos> anos você tem? 40. Ei! 40. 25. não, não. Meu Deus, E zunhou minha cara, selvagem Vocês viram? Louco Pera aí, seu é, nome? Eu não. Meu nome? Aqui é o menino de Amélia Rodrigues Que vai comer a pimenta Meu nome é Nufura no Nufura Carolina Help De Amélia Rodrigues aí De Amélia Rodrigues, bora a Bora, meu preto Pode comer Comer, ah. ganhou r$100, reais Metade Tá, tá, tá, tá? tá valendo ah. Vai morder? Barra, vai, Rafa! Ah, é. Isso, calma. Mastiga a, a pimenta. Isso. Eu vou suar o maluco. Isso, é. Ah, isso, é uma, É bom? É bom pimenta? É bom é. pimenta? outro pedaço. outro pedaço. Mastiga pimenta. É uma fia da peça. <risos> Mas chega, bebê. É. É. É. É. vambora é. é. Isso aqui na cozinha pra mim. Vai levar não? Vou falar pro Caio que você mijou na cama e que você mamou madeira. Vai levar não? Com as duas mãos, senão vai cair. Vai? Vai logo, senão eu vou falar pro Caio. Que isso, que gari lindo! Ele me chama de lixo e me leva! Viado! Que gari gostoso! Ele é muito gostoso, me chama de Galo, que tá tudo bom Bigode infinito, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem qualquer, meu Cris? Senta, senta, senta, senta, senta, senta Ai, droga Senta, senta, senta, senta cachaça dá é da peste, menino! Peste, é, desgraçado! Essa aqui é a cachaça de quatro pés! Ó o fuzil no chão, Essa cachaça aqui... Essa cachaça é pesada! Bora, capijaba! Ai, bicho! Bicho! Ô, barra Olha que barra da de desgraça! Puta que na merda! não é Vem pra Canadá, moçada! Oh! delícia! Abraçada, Abraçada, aí, Marquês, não. Ah, não. Oi! Que delícia! <risos> hum. Vai trabalhar, vacabundo! <risos> Sem vergonha! Vai caçar um lugar que trabalhava com tava pra cuidar, sem vergonha. Desculpa, oh, olha que cara de lambido. Olha que você vê. Quem que tava lá na chuva? Você que tava na chuva? Falar nada pra você, viu, Theo? Olha, finge que não é coelho ainda. Marcelo, tu não vai falar que tu me ama não, Marcelo. Marcelo, fala que tu me ama agora. Olha, Marcelo, o amor demonstra, tá? O amor demonstra. Fala agora de tudo. Essa é minha voz um dia tomando ômega 3. Essa é minha voz uma semana tomando ômega 3. Essa aqui é a minha voz duas semanas tomando ômega 3. Viu como vale a pena comprar ômega 3? I don't see